E aí, amigos do Rio Maframix? olha quem vem tomar café comigo hoje aqui nos postos M7, o meu amigo Papai Noel. Olá, Douglas, tudo bem? Tudo bom, Papai Noel. Eu fiquei honrado com o seu convite. Estava querendo tomar um café. <risos> Eu queria agradecer pelo convite e agradecer esse povo Rio Mafrense, o povo bonito. Adorei estar nessa cidade. <risos> Olha, eu fiquei sabendo papai Noel, que Oi. você tem um endereço eletrônico aqui em Rio Mafra. Sim, sim. É, o papai não é muito familiarizado com essa parte de eletrônica, mas um elfo meu abriu. Um é. Instagram, que vocês falam, né? Papai Noel Mafra. Papai Noel Mafra, vou tomar café agora Vamos com o Papai Noel Papai Noel, me conta lá, da onde que você vem, da onde, como que você chegou aqui em Mafra. Conta pra nós. Então, Papai Noel mora exatamente na Lapônia. Fica no Polo Norte. O Lapônia. Lapônia, olha o é um inglês, pode pesquisar. Papai Noel. Ah, muito pesos da Rena, do, do, do Trenó. É real, eu tenho um treino, eu tenho uma rena <risos> Pai Noel, deixa eu perguntar Deixa eu entrar aqui no Facebook Sim Pra galera fazer pergunta pro Papai Noel Conversar com o Papai Noel ó, Se você estiver ao vivo, pode mandar mensagem Vou perguntar pro Papai Noel Pai Noel, nós estamos chegando num ano De pós-pandemia A gente Sim. teve que viver isolado A gente teve que ficar um longe do outro Agora parece que mudou A gente já tá mais próximo, conversando Você chegou, me abraçou é um novo tempo, sim, sim, graças a Deus, passou essa pandemia, mas ela foi importante na vida de nós, para nos dar mais valor a essa aproximação, para nós ter nossas amizades, até então o pessoal estava meio frio, quando realmente voltou a poder chegar próximo dos amigos, que o pessoal viu o quanto isso é importante, né? Oh, papai não, eu pedi dois cafés, sai do café, papai e quando uh. vamos chegando na mesa ali para conversar, para tocar um papo, papai não. Eu acho que hum. eu queria perguntar para você em relação para as crianças que estão nos acompanhando, estão assistindo, o que que elas precisam fazer para ganhar um presente? para olha o nosso café já chegou, nosso presente chegou. Um vamos sentar aqui, papai não. para você vamos. contar para nós, o que que as... senta aí, papai não. Com licença. Por gentileza. <risos> Essa moça bonita aqui, como que é o nome dessa moça? Ana. A Ana. Oi Ana, Ana bem? vai servir aqui ao vivo um cachezinho... uma boneca que eu me lembro. Né? Pro papai não. Ela pediu uma boneca? Pediu, mas já faz uns anos. E ela vai ganhar? Ah não, não foi agora. Ah, menorzinha. menorzinha. É, agora, mas agora... Ela não brinca mais com boneca Não assim. brinca mais. Agora tem uma boneca. Ela tem uma boneca agora, de, de, de, de verdade, né? Que legal, deixa eu sentar aqui Ana. Para conversar com os nossos amigos... Papai Sim... Continuando... Hum. Para as crianças ganharem presente... Para as, as crianças... Uh, viver essa magia do Natal... O que, que é preciso fazer? Um Douglas... Antes de mais nada... Eu quero só relembrar um detalhe... Por que, que as crianças ganham presente no Natal? Papai Noel foi incumbido... De levar presentes... Porque é aniversário do Menino Jesus... Então sendo aniversário do Menino Jesus... Todas as crianças no mundo merecem presente. Todo mundo merece presente presente aniversário, não merece? Com certeza. Então, só que as crianças é o seguinte, tem que se comportar, tem que obedecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Tem que ser comportadinhos, tá bom? <risos> Me conta lá, Papai Noel, você que lê hum. tantas cartas, né? O mundo inteiro mandando cartas. Qual foi a mais... Que mais chamou a atenção Papai Noel? Pois olha... Era uma criança, era, se eu não me engano, na região da África. No qual a gente percebia que ela estava passando por dificuldades. Mas o que ela mais pediu foi um emprego para o pai. Não era nem para ela o presente. Ela queria presentear o pai para melhorar a vida deles, né? Eu achei que não tão comovente que geralmente você tem direito a um pedido e não faz para você, faz para uma pessoa muito próxima. Papai oh, oh, oh. Noel, e essa risada, né? Quando que ela surge, essa risada? Oh, oh, oh, oh. Essa risada, Papai Noel, oh, eu sempre ri assim, eu não sei que de outra forma. Oh, oh, oh. É uma risada muito característica, Papai oh, Noel. Sim, sim. Ele oh. tem outros tons de risada? é Só essa? Não, é só, é. É só o ro mesmo, oh. Eu não sei de outra forma. É, às vezes é com mais ênfase, né? Dependendo do local onde se encontra, Para ser escutado eu aumento o tom, né? Mas é o Opa, não, em algum momento você já se recusou a entregar um presente para uma criança? Não, de jeito nenhum. Acho que todas as crianças merecem seu presente. Às vezes, conforme a dificuldade de chegar até a criança ou então mesmo a situação que se encontra... A criança pode não receber no dia 25... Mas ela vai receber o seu presentinho... Não fique triste... Então o Papai Noel vai dar um jeitinho de chegar até vocês... Papai Noel, hoje... Se eu não estou enganado... Que dia que é hoje, Pastor Papai Noel? Olha... Hoje é dia 20... 20 o... 21... 21... 21... 20... Estamos chegando... Sim, está próximo do Natal... Como é que está lá a rena... Então, os preparativos, os preparativos Estão todo o vapor As rendas estão Todas orientados, Os elfos estão em alta produção Finalizando os presentes né? Para poder atender o máximo de crianças possíveis E sabe que são muitas crianças Ô, não E qual que é o seu prato preferido? Você gosta de comer sorvete? Eu, papai, não, né? adoro sorvete <risos> Sim, sim, adoro sorvete como é que você adivinhou? <risos> Olha, o papai anel, quem que não gosta ah, de um sorvete? Verdade, verdade. <risos> e qual que é o preferência do, do papai anel? Açaí de morango? Hum, então, ah, okay. então, eu vim descobrir aqui no Brasil esse sorvete chamado açaí. É maravilhoso. Eu não tinha provado em lugar nenhum no mundo algo tão gostoso como o açaí. <risos> e você já aproveitou para tomar um, um, um açaí? O que, é que você gosta de colocar ali? Ah, aqui leite, você... leite moça, é, leite condensado, leite condensado, leite em pó. <risos> ah, vamos pensar paçoquia, na saúde. Granola granola, granola, granola é bom. Morango, é bom, morango, morango frutas. Vamos cheirar de frutas. Frutas é saúde, é saudável. <risos> Crianças comem frutas. Bom, Bruno, para nós finalizar a nossa nosso bate-papo, foi uma honra receber o senhor aqui, né? Receber um Papai Noel de verdade. <risos> a honra minha. É, essa barba branca aí. É, Sim. É, tem muita experiência né? Tem, tem. E eu queria que o senhor contasse, desse uma lição, um recado para as crianças. Falasse no coração agora para as nossas crianças. Então, nós estamos na semana do Natal. E eu desejo muita paz, muito amor, harmonia, alegria com fraternização e muita fé. Acredite, crianças. Lembre-se do Menino Jesus. Ele é a luz da nossa vida. Oh, oh, oh. Papai Noel vem para lembrar sempre dele. Oh, oh, oh. E sejam bonzinhos. Obedeçam papai e a mamãe e seus amiguinhos. Oh, oh, oh. Papai Noel, eu vou encontrar o senhor lá no Papai Noel Mafra, é isso? Isso, Papai Noel Mafra. No Instagram, Papai, papai Noel, Noel Mafra. Mafra. Olha, o pessoal aqui... Deixa eu ver, não tá mandando pergunta ainda, não sei não. se é o meu celular aqui, não consegui ver as perguntas, mas Papai Noel, eu quero agradecer de coração você ter vindo aqui, né, de ter dado, tirado um tempinho para nos atender. Eu queria né, agradecer muito, e se tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar ainda que eu não te perguntei? Não, não. Você já foi bem específico nas suas perguntas, o oh, oh, oh. Papai Nel está aí para atender as crianças. Oh, oh, oh, oh. Então, muito bem, para você que nos acompanhou hoje, um café especial aqui na rede de Postos M7. Olha, lembrando hein, que a partir de agora, o Papai é o um posto M7 aqui de, do centro de Mafra, em frente à antiga prefeitura, Vai ficar aberto até a meia-noite. Olha, Olha que coisa essa, boa. Que bom, papai. Pode dar uma passadinha, então. Até meia-noite aqui. Até meia-noite, papai. <risos> Você vai sair, fazer as entregas dos presentinhos e já passa por aqui tomar um café. E tá uma delícia, hein? Oh, com certeza. <risos> e a gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação. Feliz Natal! <risos> Feliz Natal! <risos>